De volta com o quadro Pergunte ao Doutor aqui no Viver Melhor, estamos conversando hoje com o Marco Calderon, ele que é diretor executivo aqui do hospital, auxiliador, já contou sobre a sua história, como começou lá no Rio Grande do Sul, conta pra gente. Passou dois meses eu era chefe de todo mundo, já contratado. Aí foi, a história é bem, bem estranha, né? Eu, o pessoal, eles tinham mania de não querer fazer as atividades porque tinha mais atividades para fazer. E eu sempre fiz atividades, as minhas e fazia as deles, quando eles me usavam, a equipe me usava muito para fazer as atividades que eles tinham, acho que, eu não vou fazer, mas o Marco faz, então eu ia fazendo. Foi aprendendo? Foi aprendendo. Aí eu fiquei, fui contratado, é, 60 dias depois, eu acho que 65 dias depois, ou quase 70 dias, eu fui convidado a assumir a gestão do, do faturamento do Hospital Mãe de Deus, onde naquela época faturava mais de 30 milhões de, de um hospital tinha de faturamento, né? Então, cuidar dessa carteira toda, eu fui convidado. Só que, um detalhe, não tinha aumento também, eu tinha que ficar nessa experiência por um ano. E aí, coincidentemente, eu passei um ano e eles me deram a minha promoção e eu pedi demissão. E fui... história, hein? história? Pedi demissão porque eu passei num concurso para trabalhar para as no interior do estado para administrar um hospital, lá em Não Me Toque. Ah, ainda no Rio Grande do Sul. Ainda no Rio Grande do Sul. Cidade de Nome Toque, para quem não sabe, o nome é meio estranho, Nome Toque, né? É porque lá tinha uma árvore cheia de espinho. Então, a, a, o nome, a, como tinha muita árvore, a, a árvore ninguém conseguia tocar nela porque ela tinha muito espinho. Então, Eu não uma, sabia porque Na não. cidade de Nome Toque. <risos> é diferente o nome, né? E é das irmãs de Notre-Dame, as irmãs alemãs. Então, comecei administrando um hospital pequenininho, de 50 leitos. Aí, só que essas irmãs também eram da área de saúde, da educação. E essa área da educação que ela tinha na, na, naquela época, é, ela só tinha dois hospitais, um não me toque, outro, espumoso, em Nomeitoque e outro em Espumoso, é, pertinho dali, acho que dá uns 100 quilômetros. Eu trabalhei com as irmãs há mais ou menos 7, 8 anos e fui convidado de novo pelas irmãs carlistas, quando eu, da onde eu pedi demissão, para ir tocar um hospital que estava com problema de gestão no, na região das missões também no Rio Grande do Sul. Então, eu já estou falando para você que é o quarto hospital que eu participei como, como, como prestador de serviço na área de gestão. No, o governo do estado do Rio Grande do Sul fez um convênio com o Hospital Mãe de Deus, na qual disse assim, o problema desses hospitais que estão precisando de recursos, que não, eles, são, eles são mal geridos. Então eu quero, o governo do estado resolveu utilizar a, a gestão é, é, própria para ensinar as outras instituições a fazer gestão para estabilizar o econômico financeiro. E aí, eu fui para uma região de um hospital, que é um hospital regional, ele era referência para. Ele é hoje né, ainda, referência para 24 municípios, é maior que o que a gente está hoje aqui, e como diretor administrativo daquela instituição. E num tempo eu fiquei administrando os dois hospitais, o de não me toque, porque eu, tava, eu não podia deixar as irmãs ali até achar outro administrador né, para me substituir. É, e, e ir para lá, então eu ficava nos dois por um tempo, aí depois efetivei e fiquei só no, no, no, no as irmãs conseguiram contratar um outro administrador e eu consegui ficar lá. Na realidade, até, até foi eu que indiquei para as irmãs. Indiquei por indicar, porque não tinha função nenhuma de uhum. definir quem era que ia ficar ou deixar de ficar. né? Como eu tinha Uma mais indicação do mercado apenas. É. E na realidade, era o meu chefe que eu indiquei para elas. né? Que foi o cara que era meu chefe no Mãe de Deus lá. Eu que, como ele saiu do Mãe de Deus, eu indiquei ele para ficar na Da montas, né? Muitas <risos> montas. Aí eu, fui, eu, eu passei a administrar o Hospital da Região das Missões, que tinha 25 milhões de dívida ele não tinha nem dinheiro para pagar a folha, era, uma briga, era de provedoria, não era de irmãs, mas quem tocava a gestão as irmãs de, de, de carlistas por trás da gestão, que eu representava naquela época. A gente conseguiu equalizar aquele serviço, graças a Deus, em 3, 4 anos, estabilizou o hospital, eu sempre tive bom êxito em, em gestão hospitalar, graças a Deus, e fui convidado de novo para ir para Lagos para abrir um hospital como esse aqui, o regional, pela organização social de uma empresa de software. E aí foi abrir um hospital regional também para 21 municípios como diretor-geral. Ou seja, do sul foi para o norte do país. Foi para o norte do país. O nosso Pergunte ao Doutor de hoje fica por aqui. E o próximo será com ele, Marco Calderon, aqui direto do Hospital Auxiliador. Um abraço!